Ontem nos cinemas Mais um unboxing, só que esse é o triplo Eu vou começar com esse daqui Que o Dawan me enviou uh, São as três compras que eu fiz com ele E vou começar com esse daqui Vamos ver o que, que aguarda Eu sei que aqui tem muita coisa de terror E tem filmes raros Cartazes raros de vídeo e de cinema também me parece que, acho que o meia meio, metade cinema, metade de vídeo me parece, não tenho certeza, não me lembro. Olha só que legal, veio nesse tubinho aqui, que é esses tubos padrões para envio de cartazes, envio de coisas de papel. Vamos retirar aqui, ele colocou um elástico aqui, deixa eu ver se não tem mais nada, e o papel. O primeiro deles é esse aqui pessoal, olha só os tons de vermelho. Bright Burn, olha só o filho das trevas, muito legal esse cartaz, todo de vermelho aqui e o estado de conservação dele é novinho mesmo, tá bem novinho. Uh, vamos aqui para o próximo, eu vou mostrar rapidamente para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou fazer todos aqui nesse vídeo mesmo. Próximo cartaz é do filme Os órfãos que eu acho inclusive eu já devo ter assistido, bem simples mesmo, só tem a criança o personagem aqui na frente e o fundo é todo escuro tem aquela garra ali em cima muito legal o estado de conservação dele é super novo mesmo os órfãos vamos seguindo que tem muita coisa aqui para mostrar para vocês o próximo deles também é, do benício, é de cartaz de terror né benício Del Toro. espíritos obscuros olha só que legal esse cartaz pessoal dessa criança que apavorada por espíritos obscuros na casa dela, olha só, e a mão saindo, dizem que é ruim esse filme mesmo de ter visto, acho que eu vi, e se foi ruim realmente não me lembro, é, a minha memória está um pouco assim, o próximo cartaz aqui vamos ver, uh, a casa sombria, olha só que legal, breve nos cinemas, muito legal esse cartaz, parece que tem um, um vidro aqui cheio de de água, assim, sei lá, alguma coisa de inspiração, de vapor, de embaçado, e ele é de cinema mesmo. Vamos seguindo aqui, que eu fui encomendando com ele, e conforme ele ia recebendo, ele ia me mandando as fotos, e aí eu tava esperando, aguardando para comprar todos juntos, e aproveitar o frete, né, pessoal? Vamos para o próximo, aqui é cartaz de cinema, eu tinha só o de locadora, que na época eu lançava, é do Halloween, pessoal, desse Halloween, uh, desse novo, né, dessa nova trilogia, que é o primeiro deles, que vem antes do Halloween Kills, e claro, do Halloween Ends. esse aqui é o Halloween bem legal, ó, vou mostrar pra vocês aqui, de cinema ele tá espelhado, muito muito legal vamos pro próximo esse outro pessoal olha só quando ele me mostrou eu quase tive uma paralisia nesses três que eu vou mostrar agora olha só o cartaz de a Órfã, pessoal é muito legal esse filme inclusive eu tenho ele na minha coleção em blu-ray aqui está esse aqui é de locadora né porque veio aqui que está sendo lançado em dvd e blu-ray olha só que legal o um filme da Órfã a nossa pequena, não tão pequena, externa, né? Agora esses dois, últimos, esses dois últimos desse lote aqui, desse pacote, são raridades mesmo, pessoal. Olha só que lindo. Esse aqui de um massacre da Serra Elétrica. Esse aqui seria aquele primeiro remake, né? E essa versão aqui eu não tinha na minha coleção, eu tinha de cinema. Esse aqui é cartaz de locadora. Esse aqui é para o lançamento dele em DVD. Depois, posteriormente, eles lançaram, lançaram também em Blu-ray com essa capa aqui. Muito legal esses tons aqui de vermelho. Vou chegar aqui mais perto, tem muita luz. Mas esse é de um massacre da Serra Elétrica. Eu amo esses filmes da Serra Elétrica e amo todos os cartazes que eles fizeram para divulgar. O próximo filme, pessoal, esse aqui é muito, mas muito, muito, muito, muito, muito raro que é o do Jason Nex, olha só, da Play Art, lançamento da Play Art, esse aqui é cartaz de vídeo, eu tenho ele de cinema, que ele tem dos dois lados, mas esse aqui é o cartaz de locador, isso aqui está sem dobras, o que eu tenho de cinema está dobrado. Então, lógico, eu sou maluco e vou manter os dois na coleção, mas a arte é exatamente a mesma, só o de cinema, tem outro lado aqui impresso. Mas olha só essa arte, pessoal, o filme é questionável, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu sou daqueles que até gostam, inicialmente tive preconceito, mas depois assisti mais algumas vezes e curti bastante do Jason X. Agora a gente vai para outra caixa e abrir mais outro lotezinho de cartazes que vieram do meu amigo Dalwan, uh, vamos ver o próximo que é de cinema também, é do primeiro filme do... Escape Room, que existem só dois, mas esse é do primeiro filme, Escape Room, daquele filme de suspense, ele também é de cinema. Eu vou passando adiante, não vou muito comentar os filmes para esse vídeo não ficar muito longo. O próximo é da trilogia do Sobrenatural, Sobrenatural, A Última Chance. Esse aqui tem umas marquinhas de dobra, mas não tem que de deitar ele aqui, que aí a luz não atrapalha assim também é de cinema pessoal, o próximo deles, eles estão aqui dentro do, do lote, vamos ver olha só a pilha aqui que tem ainda para mostrar para vocês, vamos tirando aqui, vamos mostrando todos, o próximo pôster pessoal, faltava esse aqui na minha coleção, agora não falta mais, é de Premonição 2, esse aqui também é de locador, mas é o de premonição 2, eu adoro esses cartazes de premonição que eles seguem mais ou menos essa linha de trazer as caveiras dos personagens eu já tenho do primeiro, eu acho que tem o do quarto também o uh, do quinto eu não tenho mas estamos aqui ah, esse aqui é o do sobrenatural à origem, olha só mas esse sim é o terceiro eu <risos> confundi, esse aqui é o terceiro do sobrenatural esse aqui sim é cartaz de cinema que é impresso frente e verso, sobrenatural, a origem, olha só, legal, muito legal. O próximo filme, o próximo cartaz, aliás, <risos> viúva, como é que é, ah, aí. a viúva das sombras, eu não conheço, eu confesso, não conheço esse filme aqui, coloque, bate nos comentários, quem conhece o cartaz é até interessante. Ele tem uma, uma um efeito de CGI, CGI gritando e aqui provavelmente o cartaz é Photoshop mesmo. Mas, nada contra, né pessoal? Mas enfim, prefiro efeitos práticos e maquiagem. É ali que a verdadeira arte se encontra. Uh, o próximo também é de um filme bem, uh, bem popular. Esse daqui o jogo da imitação já tinha visto esse cartaz várias vezes no cinema achei bem interessante essa essa máquina aqui esse negócio aqui esse jogo e é de cinema mesmo está ele o tá espelhado jogo da imitação e falando em jogos pessoal faltava esse aqui para minha coleção de os jogos mortais então eu consegui ali com da one o espiral esse aqui foi o último até então do, da, da saga, né, digamos assim, de Jogos Mortais. Esse aqui é de cinema também, estrelado pelo Chris Rock, é, um pouco antes, quer dizer, bem antes dele apanhado do o Smith. O próximo cartaz vieram duas unidades. Quem quer sorteio, levanta o braço, coloque aqui embaixo nos comentários. Vieram duas unidades, acho que de brinde. O Mensageiro do último dia, também é de cinema e é bem simples, é né? pessoal, preto no branco e um cinzinho ali embaixo resolveu esse cartaz ó, aqui atrás. Ele é espelhado e vou mostrar para vocês que vieram dois aqui exatamente iguais. Coloque aqui embaixo nos comentários quem quer sorteio de cartazes de cinema, um pouquinho usados. O próximo também eu vi no cinema, esse daqui. Histórias assustadoras para contar no escuro. Parece coisa da Nickelodeon, sei lá, das coisas da Disney, mas não é. É um filme mesmo de terror e tem nada mais nada menos que a assinatura do Guillermo del Toro. Então vocês sabem que é coisa boa e é coisa séria. O próximo e a última caixa desse lote vamos abrir juntos. Vamos ver o que, que temos aqui, quais são as raridades... As relíquias que vieram desse lote que eu comprei com o Dawan. O próximo deles, vamos lá pro terror. Esse aqui também tem, já tem a trilogia aqui na coleção. O Alberg, esse aqui é do segundo filme, o Alberg 2, é cartaz de locadora mesmo. Olha só que legal, ele está bem em ótimo estado, está bem novinho. Da época do lançamento em DVD apenas. Não chegou a ver a curioso, foi direto com DVD. O próximo filme aqui, olha só que legal esse cartaz do filme que foi lançado em DVD, mas provavelmente tem VHS, eu acho. Dia do Terror. Que legal, pessoal, segue aquela linha né, de Lenda Urbana, aquelas coisas assim, onde mostra os personagens dessa forma aqui em cartaz e sempre atrás o rosto, né, a máscara do assassino, esse aqui é de vocador, então ele não tem impressão no verso alugue hoje aproveitem, é em recomendação próximo outro cartaz muito bonito também é do filme 1408 muita gente curtiu outras não curtiram, eu curti bastante é daquele filme de terror que eu tenho inclusive em DVD com Samuel Jackson John Cusack muito legal o cartaz, acho muito legal essa arte com essa chave envelhecida vamos para o próximo aqui que eu tenho na minha coleção também em DVD naquela capa holográfica capa em 3D né é o elevador da morte olha só novinho novinho é o cartaz de locadora lançado pela Focus Filmes olha só ele tá bem novinho mesmo com Naomi Watts James Marshall bem novinho elevador da morte eu gosto de ter o cartaz quando já tenho o filme também na coleção. Vamos agora para o próximo deles, que eu também tenho. Acho que quase todos eu já tenho. Que é esse daqui, pessoal. Pânico na Floresta. Esse, lançamento, esse é do lançamento de, de vídeo também. DVD e VHS. Olha só que legal. Pânico na Floresta. Está em ótimo estado também. Ai, mais um. Aqueles que eu namorava assim, porque eu tinha ele... É, dobrado agora eu tô com ele retinho retinho que é de halloween a ressurreição lançado esse aqui também de locador eu tenho de cinema então eu vou ter que ficar com os dois mesmo dobrado <risos> e esse daqui é o de ressurreição que é aquele filme que é o halloween seria o 7 me parece vem depois do h20 eu gosto muito dos cartazes do halloween eu, eu gosto muito dessa mistura é, eu de personagens Hum? H20, né? E a do H20, os personagens são mais assim em volta. Né? Mas. O próximo que eu também tenho na coleção é de volta a Casa da Colina. Muito legal. Eu só queria agora o primeiro <risos> para completar os dois <risos> da coleção. Agora em DVD. Estranho, Será que esse filme foi lançado em VHS? Coloque aqui embaixo nos comentários. Que aqui só está anunciando o DVD. Não sei se já foi na época da extinção do VHS. O próximo é mais um do Pânico na Floresta. Só que esse aqui é o 2. Olha só que legal. Também é cartaz de locadora. Eles brilham bastante brilham assim. É cartaz de locadora, pessoal. Então tem a impressão somente em um lado. Olha só que legal. O pânico da floresta 2 inclusive acho que eu tenho quase eu tenho toda a coleção completa só o último que não foi lançado imediatamente o próximo eu me lembro da época que tava no cinema esse cartaz aqui eu achei interessante por ser esse negócio de casa assombrada que eu, que eu curto bastante a casa dos mortos olha só que legal de james one olha só então será que é bom será que tem espíritos, espíritos? Coloque aqui embaixo nos comentários se vocês já viram esses filmes. Mas aqui provavelmente eu já devo ter visto. E esse é o último. Esse é o último cartaz da, deste lote: Que é o filme A Mulher de Preto, Parte 2. Olha só que legal esse aqui cheio de. montagem, né? Photoshopástica nessa sombra e a criança apavorada com boneca sempre tem boneco no filme filme de terror tem sempre uma boneca um boneco então esse aqui é o de lançamento esse de cinema porque ele é espelhado então é isso valeu da One pelo rápido envio eu coloquei aqui embaixo o contato dele para vocês compra para quiserem comprar cartazes de cinema e de vídeo eu recomendo bastante